Ai meu Deus do céu, será que eu ainda lembro como é que faz isso aqui? <coughs> Bora deixar esse áudio Sem querer, roubei seu coração Desculpa, meu amor, não tive a intenção Eu gosto da... Né? <risos> Sincronizando em 5, 4, 3, 2, 1 I know, you see Oi! Eu sou o Gabriel Jordan e no vídeo de hoje eu vou testar e resenhar com vocês a paleta multifuncional de maquiagem Pink Petals de Make B. Recentemente eu recebi aqui em minha residência vários produtos de O Boticário, mas algo que me chamou a atenção desses recebidos e que eu ainda não testei é essa paleta de maquiagem multifuncional de O Boticário. E pelo que eu descobri dessa paleta que custa 180 reais, ela promete ultra pigmentação já na primeira aplicação, uma textura leve e aveludada como uma pétala e uma longa duração que garante um olhar marcante. Então se você quiser conferir, já vai deixando o like, se inscreve no canal e, claro, continue assistindo. Bom, meus amores e meus horrores, como eu já falei na introdução, essa aqui é a paleta Pink Pearls de O Boticário. Eu não conheci esse produto até recebê-lo em minha casa. Começando pela embalagem, né, gente? Assim como em todas as minhas resenhas aqui do canal. Vou mostrar primeiro pra vocês o encarte, né, gente? Muito bonito, muito simples, muito singelo, né? Aqui temos apenas o nome da paleta. Aqui atrás temos algumas informações, além de uma prévia da história de cores, que a gente vai falar lá na frente. O que imediatamente chamou a minha atenção é a construção do produto, assim, da embalagem. Ela é muito bonita, toda dourada, tem esse adesivo aqui na frente. Um espelho enorme na parte interna da paleta pra quem faz questão de espelho, né, gente? Eu não uso, mas eu sei que muita gente adora. E tirando aqui o plástico, nós podemos ver o esplendor da história de cores. Né, gente? Assim como eu falei pra vocês, é uma paleta relativamente neutra, porém com toques de rosa, roxos e tons neutros intermediários e também mais quentes. O que fica muito dentro do tema de pétala, né? Pink petals. Já era de se imaginar uma coisa assim mais neutra, mais rosa. Muito chique. Gostei bastante bastante da história de cores. E antes de eu tirar os meus filhos postícios e dar um zoom assim na tela pra vocês, eu vou ler aqui no site a premissa, como sempre faço em todas as resenhas. E eu vou ler tudo aqui pelo meu computador, que tá na minha frente, no site de O Boticário. Com textura veludada, a palette possui 18 cores de sombra, sendo que três delas podem ser usadas também como iluminador, gente. E para ficar ainda melhor, ela conta com benefícios que facilitam a aplicação. Sendo estes, cores com acabamento mate, cintilante e brilho, ultra pigmentação já na primeira aplicação, Textura leve e aveludada como uma pétala E longa duração que garante um olhar impactante o dia todo O que importa da premissa é isso que eu acabei de ler pra vocês O restante só fala sobre a embalagem E que a paleta é sofisticada e elegante O que eu concordo Então vamos... Ai meu Deus, não vai sair Ai, saiu Tirar os cílios fustiços e aproximar vocês da câmera, porque agora a gente já vai testá-la. Bom, gente, pálpebras já retocadas. Vou começar usando esse tom de roxo aqui chamado Verbena da paleta, que é um dos tons de roxo mais profundos e um dos que eu achei mais bonitos. Me prometeram textura leve e ultra pigmentação. Vamos ver se o goticário deu o nome ou não. Gente, marquei todo o contorno da minha pálpebra superior com o tom verbena, que é esse roxo bem bonito. Até agora eu gostei da pigmentação, mas não vou falar muita coisa ainda, porque ainda preciso testar mais tons. Acho que eu vou partir pro peonia, que ele tem um leve brilho. Vocês sabem que eu sempre venho marcando primeiro e vou esfumando e voltando depois, né, gente? Então vou marcando com o tom Peônia também... Abriu pra um tom bem rosado que eu gostei E agora eu vou aplicar os tons hibisco E logo em seguida partir pra o tom dália Que é um tom de malva meio queimadinho E um tom de marrom neutro médio assim Médio pra claro E eu vou esfumar de uma forma bem externa assim E eu já volto pra gente poder testar as sombras metálicas Na verdade, eu acabei usando um tom a mais do que eu falei pra vocês. Eu usei o tom Tulipa, que é um marrom mais escuro pra criar uma dimensão extra aqui nessa parte. E eu acho que tá na hora da gente testar os metálicos. Eu vou começar iluminando algumas áreas dos meus olhos. Eu tô muito em dúvida se eu uso o multifuncional rosé, o multifuncional bronze ou o multifuncional cristal. E eu acabei de me tocar aqui. Essas três cores são as que podem funcionar como iluminador. E eu acho que o multifuncional cristal funcionaria perfeitamente como iluminador pra mim, mas eu vou usar o rosé aqui nos olhos Porque os olhos estão nessa vibe mais rosinha, mais roxinha Então eu vou usar o iluminador rosé. Gente, eu lavei os meus pincéis recentemente Mas eu ainda não organizei eles E tem tanto pincel aqui Que vocês não estão vendo o tamanho da bagunça Mas, nossa, tá difícil achar as coisas Peguei o multifuncional rosé E eu vou aplicar ele começando Pelo canto interno, que eu quero chamar muita atenção Apesar de que eu vou usar uma outra técnica Nessa sombra aqui mais tarde Que vocês não vão nem entender porque eu tô iluminando o canto interno E nem eu, mas... Vai ser o momento, gente. Confiem. Vou usar esse mesmo tom pra iluminar abaixo das minhas sobrancelhas e pegando um pouco nas sobrancelhas também, né, gente? Que eu tô gostando demais desse formato ultimamente de sobrancelhas. Eu acho que eu vou dar um enfraquecido um pouquinho aqui, inclusive, gente. Botei sombra demais. E a técnica que eu falei pra vocês, que vocês provavelmente não iam entender porque eu tô iluminando o canto interno, é que eu vou fazer uma pálpebra luz nessa minha maquiagem de hoje, gente. Faz muito tempo que eu não uso pálpebra luz e eu tô doido pra testar essa sombra aqui, ó. A lavanda. Na bandeja ela é a que tá mais bonita, na minha opinião. Então eu vou fazer o recorte da minha pálpebra luz, fora das câmeras, porque, enfim, esse vídeo não é um tutorial, é uma resenha, e já já eu volto. Enfim, gente, vou usar a sombra lavanda, que foi a que eu acabei de mostrar pra vocês. Nossa, eu passei aqui no pen, que chega afundou, gente. Ela é mais, olha, cremosinha. Que delícia. Vamos ver se é boa. Ai, gente, tava esperando não um pouco mais de brilho, tava esperando muito mais brilho, pra falar a verdade. Eu vou tentar aplicar com o meu bindinho, o que me atrapalha bastante, que eu tô usando unha postiça enorme. Mas vamos lá, olha... Eu preferi mais com o dedo, mas eu sinto que pela falta de precisão, óbvio né, que entre um dedo e um pincel, óbvio que o dedo não vai ser tão preciso. É, eu vou acabar tendo que retocar muito o formato ali, então eu vou fazer essa mesma coisa aqui desse lado e aí eu volto, gente não vai ter jeito. Bom, gente, voltei eu tô muito satisfeito com como a sombra tá ficando nessa parte superior, eu dei uma esfumada nessa parte que eu usei a sombra lavanda usando o tom peônia que eu já tinha usado anteriormente na maquiagem e eu achei que casou muito bem. Agora eu vou só fazer a parte inferior da minha sombra, né, gente, conectar naquele iluminado lá no começo senão vai ficar bem desconexo, usando mais ou menos esses mesmos tons neutros e também roxinhos, e eu acho que talvez eu volto só pra testar os tons multifuncionais pelo meu rosto, né, dando mais essa iluminada ainda, que meu rosto já tá super iluminado e claro, né, gente, pra gente poder finalizar o vídeo comigo contando pra vocês exatamente o que, que eu gostei e o que, que eu não gostei nessa paleta bom, gente, make finalizada olha só, eu tô amando essa maquiagem, gente, mas enfim vamos logo finalizar esse vídeo que eu tô devendo pra vocês vocês, gente, os tons multifuncionais, que é o que prometem fazer essa paleta multifuncional, né? Já testei o multifuncional rosé nos olhos, mas não testei no rosto. Meu rosto já tá com iluminador, tá, gente? Eu sabia que a paleta era multifuncional, mas eu não tinha sacado ainda que era iluminador. Por isso, eu vim com iluminador hoje, senão nem tinha passado. Mas eu passei pó compacto aqui nessa região inteira do rosto novamente, retoquei apenas o blush. E meu iluminador deu uma enfraquecida, gente. Então, vamos pegar um pincel limpo e testar o tom multifuncional rose ou multifuncional rosé, né? Na pele, para definirmos se essa paleta é multifuncional ou não. Ai, caras. É, meus amores. É uma paleta multifuncional. Não tem pra onde correr. Gente. Eu não tô impressionado, impressionado, impressionado. Porque eu já usei sombras antes pra iluminar o meu rosto. Isso não é algo que eu tô fazendo pela primeira vez. Mas eu tô impressionado porque é muito bonito e brilha mais do que eu esperava que fosse brilhar na pele. Porque na pele você vê o brilho puro, né? Que aqui já tinha uma outra sombra embaixo. E nossa, gente. Eu achei que casou tanto. Dá um brilho tão bonito. Eu vou dar até uma enfraquecidinha, tá bom, gente? Só nas bordinhas, assim. Hum, sabe? Deixar o brilho concentrado só no meio. E, finalmente, essa aqui é a minha maquiagem completa, né? Usando a paleta Pink Petals de Make Be Bom, pessoal, perto da minha conclusão, em todas as minhas resenhas, eu sempre volto nas premissas, né? Pra fazer um checklist e ver se o produto cumpriu tudo o que me prometeu. Basicamente, as coisas mais importantes que haviam na premissa eram as promessas de ultra pigmentação já na primeira aplicação. Obviamente, eu não fiz uma única chuchada no pincel e apliquei pra fazer a maquiagem inteira, até porque eu faço a sombra até na a testa, nas têmporas, né? Que é o meu estilo de maquiagem. Mas eu concordo sim que esse produto tem uma outra pigmentação nos tons matte. Já já eu chego lá. Absolutamente todos os tons matte que eu usei nessa paleta foram extremamente satisfatórios. De tom matte, eu usei esse, esse, esse e esse. De cintilante, eu usei esse e esse. De brilho, esse. Fora o iluminador, né, gente? Que eu acho que conta como cintilante também, só pra vocês saberem. Eu achei que todas as sombras matte performaram perfeitamente. Elas marcaram na maquiagem quando eu quis que elas marcassem Elas esfumaram na maquiagem quando eu quis que elas esfumassem Fizeram um trabalho bem bonito E eu estou muito satisfeito Aqui é diz que tem uma longa duração que garante um olhar impactante o dia todo Eu não vou passar o dia todo com essa maquiagem, né, gente? Daqui a pouco eu vou gravar outro vídeo Depois eu vou pra academia também Mas realmente deixa um olhar bem impactante Eu não sinto que é aquele tipo de sombra que vai se esvaindo logo depois que você se maquia, né? É Prometeu uma textura leve e aveludada como pétala Eu não tenho uma pétala <risos> pra comparar aqui pra vocês gente, sinceramente, mas eu achei muito macia sim, inclusive uma delas que eu usei hoje que é a sombra lavanda que eu usei aqui no centro dos meus olhos, que tá muito bonito eu achei até macia demais, eu vou já comentar isso com vocês eu acho a paleta Pink Petals de Make Be uma paleta muito elegante, muito sofisticada assim como a própria marca colocou no site, eu me agrado muito da história de cores dessa paleta vocês sabem que eu gosto muito de tons neutros eu sinto que eu podia estar usando uma maquiagem marrom e dourada igual as que eu amo né não preciso nem falar pra vocês, hoje eu tô usando uma maquiagem mais roxa Eu podia estar usando uma maquiagem mais rosa Mais amarela, mais laranja Tudo é uma questão de como você vai escolher Construir o seu look usando essa paleta Eu sinto que do momento que eu abri essa paleta Até o momento que eu me maquei com ela Eu tava lidando com um produto de muita qualidade As sombras em si, o encarte A embalagem, tudo Eu achei muito bonito e muito resistente Não parece uma coisa baratinha, sabe? Até porque não é, né, gente? Custa 180 reais essa paleta Eu só achei o espelho da minha meio borrado, gente Mas eu tenho certeza que tem um plástico filme aqui, que eu não consegui tirar por conta do tamanho das unhas isso mesmo, gente. O espelho também é claro como a minha própria visão. Assim como eu falei pra vocês, hoje eu testei todos os acabamentos mate, cintilante e brilho, né? Assim como a marca nomeou aqui. Mas se for pra eu criticar alguma coisa da paleta, gente, o que que eu mudaria aqui? Quando eu fui usar o acabamento que eles chamaram de brilho, que são três sombras, né? Hoje eu usei uma delas. São elas as sombras lírio, lavanda e também a orquídea. Eu senti que a lavanda, ela é muito macia. Tão macia ao ponto que o pincel deu uma leve estouradinha na sombra, na bandejinha da maquiagem então você tem que ser realmente muito cuidadoso e se tratando dessa sombra brilho, gente, eu gostaria que ela brilhasse um pouquinho mais, né eu fiz toda uma aplicação em camadas né pra eu atingir esse brilho aqui que eu tô no centro dos olhos, o que é um brilho bonito, não me entenda mal, gente a minha maquiagem tá muito bonita, né, convenhamos hoje eu estou convencido mas já usei sombras que brilham mais e isso é muito óbvio, vocês que acompanham aqui os vídeos do canal, mas definitivamente essas as duas palavras-chave pra essa paleta Sofisticada, elegante Eu acho que, inclusive, o motivo das partículas de brilho Não serem tão grandes e não serem tão fortes assim Nessas sombras-brilho É exatamente pra manter essa pegada Mas eu sim mudaria isso Se eu pudesse modificar essa paleta. Eu colocaria mais brilho nas sombras brilho, até pelo próprio nome também, e faria elas menos suaves como uma pétala e mais suaves como uma sombra mesmo. <risos> Outro fator muito importante também que é bom eu pontuar nessa resenha é o preço dessa paleta, né? Eu não sabia qual era o preço dela, mas ela custa 179,90 no site, né, gente? Isso, quase R$ quase Obviamente, existem muito mais paletas, muito mais baratas, mas eu sinto que esse não é um produto que tenta concorrer com esses produtos mais baratos e sim que tenta se aproximar mais desse internacionais mesmo, que a gente encontra em lojas como Sephora e tal, de outras marcas, que tem um preço de 200 e tanto, 300 e tanto, 400 e tanto, dependendo da marca. Fora que esse produtos vêm com 18 cores, e se você for dividir um custo-benefício, ficam um 10 reais por cada sombra. Lembrando que só tem 15 gramas, se eu não tiver enganado nessa paleta. Então tem menos de 1 grama por sombra, mas não é tão menos de 1 grama por sombra. Então é um produto nacional com uma qualidade muito boa, eu acho sim que compete com alguns internacionais. E o preço, eu imaginava que seria menor. Eu recebi essa paleta aqui de graça, né, gente. Vocês sabem, assim como eu falei no vídeo. Mas eu acho que tá ali numa média boa, comparando com outros produtos que a gente pode encontrar. Obviamente, tem outras paletas muito mais baratas, muito mais baratas mesmo Que te entregam resultados, assim, bem parecidos com esse Mas se você se importa com a questão da embalagem, da qualidade, da experiência toda assim Eu acho que se assemelha mais a marcas internacionais num preço mais baixo Muito mais baixo mesmo do que marcas internacionais Ainda assim, estando muito mais acima do que das marcas nacionais Vocês entenderam o que quis dizer? Eu espero que sim <risos> eu Acredito que nomear a paleta de multifuncional também, né gente? Eu posso pegar uma sombra metálica que tem um tom parecido com a minha pele de maioria das outras marcas, de maioria de outras paletas e aplicar no meu rosto, né? Vocês sabem que eu não sou alheio a usar um produto de maquiagem pra uma outra área do rosto que ele não é indicado eu sempre faço isso. Então assim, pra mim essa questão de ser multifuncional não cola muito não mas é uma paleta excelente, eu gostei bastante em cada momento que eu tava usando ela. Não tive trabalho, mas eu acho que se você se interessou pela história de cores e também você se importa com acabamento, qualidade e tiver disposto ou disposta a Desembolsar um pouco mais por isso Eu acho que você não vai se decepcionar Realmente é um produto que eu achei muito bom Então é isso, gente Essa foi a minha resenha da Pink Palette De Make Be. Ainda não conhecia essa paleta E me surpreendi bastante Gostei muito de usá-la hoje Espero usar novamente muito em breve. Se você gostou da resenha, vai deixando seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Me conta aí nos comentários se você já testou essa paleta ou se você tem vontade de testar. Se testou, me conta o que você achou, se funcionou pra você. Se não funcionou pra você, comenta também. Pra quem estiver na dúvida se compra ou não compra, vê esse vídeo aqui, vê as minhas opiniões, mas ver as suas também, gente. Assim a gente vai conversando aí embaixo e todo mundo vai dando as suas opiniões. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu sou arroba em absolutamente todas as minhas plataformas. Não se esquece de me acompanhar por lá também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos ou com alguém que você acha que vai se interessar por esse mundo de beleza, unhas, maquiagem, que eu falo aqui no canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you!